Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal Sobre as Coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre uma história maravilhosa e trazer mais uma interpretação para aquilo que nos trouxe na Bíblia, tá lá em Lucas 18, do 24 para frente, mais ou menos. É uma história que nos trouxe um famoso bordão, que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E tem muitas coisas sobre isso na internet, e nas pregações, e eu queria também trazer mais uma percepção para isso. A primeira coisa é que a situação é a seguinte, é, eles estão falando sobre as leis, sobre aquilo que Deus mandou os homens fazerem para serem justos e entrarem no reino, ou seja, sobre a justiça própria dos mandamentos, aquilo que o homem é capaz de fazer. E aí um jovem muito rico, tipo o filho do Bill Gates, ele é o Neymar da geração, vira para Jesus e fala, olha... Desde sempre eu faço isso tudo, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada errado. Mas o que, que eu faço para entrar no reino dos céus, para garantir meu lugar ali no céu? E aí Jesus olha para ele, e quando Jesus olha, ele não olha para que você posta, porque que você parece, para a sua carcaça, ele olha dentro de você, ele olha no seu coração. E aí Jesus já olhou no coração daquele jovem, já manjou o paraná e falou assim, olha, então, tudo bem que você falou que você fez tudo certinho e tal, mas pra você realmente entrar no reino dos céus, você vai ter que abrir mão das suas riquezas. Abre mão de tudo aí que você tem e me segue que você vai entrar no céu garantido. E aí o jovem fica muito triste e olha pras, pros riquezas dele, abre lá o aplicativo do banco, vê que ele tem muito dinheiro. Ah, Jesus, não vai dar não. Sorry, né, desculpa aí, tchau, obrigado, foi mal, fica triste e vaza. Porque ele não consegue abrir mão então das riquezas pra seguir com Jesus. E aí Jesus vira e fala, galera, os que ficaram, seguinte... É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E nisso, esse é o contexto da história, dessa frase. E aí muitos teólogos, muitos vídeos, muitos pastores explicam várias é, formas de entender isso melhor. Por exemplo, que camelo na verdade não seria camelo, mas seria um nó. Então um nó entrar no buraco de uma agulha é mais difícil. E faz um pouco mais de sentido do que camelo e agulha, né? Nada a ver. É, outra interpretação que tem é que seria um nó de pescadores. Então, isso faria... Um, é, que era usado por pescadores para realmente pescar os peixes. E aí, isso faria alusão a todas as vezes que aparece pesca na palavra do Senhor, né? Da dificuldade de, de se atingir pessoas para salvação através, então, desse nó que não passa numa agulha. Um nó de corda grosso, né? Não passa numa agulha. E aí também tem as interpretações para a porta, né? Muitas pessoas falam que a porta era uma porta em Israel, era uma fresta estreita, uma portinha pequenininha, onde se comerciavam ali camelos. Na verdade, na palavra, é, você tem muito mais referências à porta das ovelhas, onde se comercializava ovelhas, do que as referências à porta de camelos. Eu não encontrei muitas referências reais de Israel para essa porta aí do camelos, mas tem... É, tem todo um aparato aí falando que fundo da agulha ou buraco da agulha seria o nome de uma porta em Israel. Pois bem, todas essas questões podem trazer grandes revelações ao nosso coração, mas é que eu gostaria de trazer é uma outra, um pouco mais abrasileirada talvez. Na roça, na fazenda, existe um tipo de cerca que ele também pode ser chamado de zig zague ou pode ser chamado de quebra-corpo, mas um dos nomes é sim buraco da agulha, que é uma cerca que ela fica assim, meio que em zig zague e aí tem uma outra aqui assim, então ficaria tipo isso, entende? O formato da cerca. E aí você só consegue passar pela cerca se você se dobrar, mais ou menos isso. Bem, quando Jesus está falando com aquele jovem, ele está falando de salvação. Ele está falando de ter vida eterna, entrar para o reino dos deuses. E nós sabemos que não existe nada, e o próprio texto fala, se você continuar lendo, e vai estar tá escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. E o texto fala exatamente isso, não tem nada que você possa fazer, falar, falar. Pensar, agir, que pode te garantir o reino de Deus. Porque nós não somos perfeitos e não importa o que nós fazemos, nós não conseguimos garantir a salvação. Quem garante a salvação é o próprio Cristo Jesus. Ele que fez, pensou, falou e agiu de todas as maneiras possíveis para que a gente pudesse entrar no reino de Deus. Então, a primeira coisa é que não existe nada que nós sejamos capazes de fazer. Isso é graça, isso é favor. A salvação é pela graça, é um favor imerecido. Nós não fizemos, nós não merecemos, mas nós temos acesso através de Jesus. Então, a primeira coisa é que, tanto para o jovem rico quanto para qualquer outra pessoa, é, entrar no reino de céus não depende do quanto nós obedecemos à lei, mas do quanto nós cremos no Filho da Graça. A outra coisa que é muito importante é a relação do dinheiro, por que esse jovem era rico e não era um, uma outra situação? Bem, uh, nós entendemos que existe algo espiritual no dinheiro. Sabe por quê? Porque quando você pega uma nota, que é um papel de dinheiro, se você rasgar, seu coração dói. Se você tem muito dinheiro na sua conta, você já se sente melhor. Se você consegue comprar algo, ou está se, se vestindo melhor, ou tem um telefone de última geração, ou seu carro foi trocado, a sua casa melhor, coisas que você consegue trocar por dinheiro, existe algo espiritual no dinheiro, porque o dinheiro te faz sentir melhor ou pior. Qualquer coisa que mexa com o seu espiritual, com a sua paz, com o seu coração, então é espiritual sim. E nós entendemos que existe ali um demônio chamado Mamon, que traz idolatria ao dinheiro. Isso quer dizer o quê? Se você rasga um dinheiro, seu coração rasga junto. Se você tem um prejuízo, você fica triste com aquilo. Se você tem muito dinheiro, e é lógico que sim. Porque nós vivemos numa sociedade capitalista que precisa de dinheiro. Então, o dinheiro, muitas vezes, é, é o que a gente idolatra. Sabe? Ou o dinheiro é o que o dinheiro pode comprar, ou onde o dinheiro pode te levar. Mas, às vezes, nem é o dinheiro. Às vezes, é alguém que você idolatra. Às vezes, é alguma situação. Às vezes, é alguma série até. Alguma coisa que te traz a paz, que não é o Senhor Deus. Isso é idolatria. Mas, Grande parte de nós temos idolatria com dinheiro, mesmo que a gente não tenha dinheiro. A gente tem essa sensação de que o dinheiro vai nos trazer e vai resolver os nossos problemas, sendo que a palavra do Senhor fala que é Deus quem resolve todas as coisas, que coloca Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, e não dinheiro. Mas, enfim, então nós temos ali essa essa essa ideia também de que o dinheiro traz idolatria, o dinheiro traz esse coração um pouco mais orgulhoso, um pouco mais, sabe, tipo, nariz empinado, eu sou rico, eu posso. Você não imagina pessoas muito ricas se lavando um banheiro, se humilhando, porque não precisam disso, porque tem dinheiro. E o dinheiro, ele pode ser, de qualquer maneira, pode até fingir que tem dinheiro, mas você sabe que na nossa sociedade, se alguém é muito rico, tem um status, e esse status o permite ter algumas coisas nas, nesse mundo aí que nós, meros mortais, não temos. Pois bem, essa é a explicação que eu quero trazer agora. Lembra lá da cerca que eu falei? Do fundo de agulha, do zigue-zague? Então, para um animal passar, um animal qualquer, pode ser boi, pode ser jumento, pode ser cabrito, e pode ser camelo, passar por essa estrutura de cerca, ele precisa se dobrar. Ele precisa dobrar a sua coluna, para dobrar a coluna, para poder enfiar ali e passar. Só os homens conseguem ter esse tipo de curvatura na, nas costas para poder passar por essa, por essa cerca. Então, geralmente na fazenda, em áreas rurais, você tem ali uma cerca, uma cerca, uma cerca, e aí você tem essa, essa, esse fundo de agulha, esse quebra-corpo, e depois mais cerca, porque ali o animal não passa, mas a pessoa pode passar para o outro lado sem ter que pular a cerca. Entenda o que eu tô dizendo? Então, o que, que eu quero trazer como interpretação para o camelo e o fundo da agulha? que não só o camelo, mas nenhum outro animal conseguiria passar por aquele fundo, por aquele, aquele lugar, porque ele não consegue dobrar a coluna. Ele não consegue se, ai, se quebrar ali, se diminuir, se prostrar, se dobrar. Bem, ricos não dobram a coluna. Ah, mas tem alguns que sim. Glória a Deus por isso. Mas nesse caso, Jesus estava falando que é muito mais fácil. Pessoas que têm muitas posses, que são muito idólatras... Que, existe, que tem poder social, essas pessoas elas têm dificuldade em se dobrar, em se prostrar. A palavra de Deus traz dobrar a coluna como dura serviço. dura service, ela fala de humildade, fala de adoração, fala de redenção. E nós, como pessoas que idolatram postos sociais, idolatram trabalho, idolatram um casamento, idolatram o que o próprio mamão, o dinheiro pode trazer... Então, nós paramos de nos prostrar diante do Senhor e paramos de dobrar a coluna e não passamos para o outro lado da cerca, para a terra nova, para Canaã, para um novo ambiente de glória que o Senhor quer para nós, que nada mais é que o reino de Deus, que é onde estaremos salvos. Então, essa interpretação, ela traz a ideia de que para você passar pelo fundo da agulha, ou seja, um camelo não passa, porque ele não consegue se dobrar, ele é duro, ele é altivo, ele é soberbo. Mas não culpa do camelo, gente. Essa é uma figura de linguagem que Jesus estava usando. Então, ele não consegue passar, ele não consegue ter acesso ao outro lado da cerca. Ele não consegue ter acesso ao novo campo, à nova terra, aos novos céus e novas terras da salvação. E o convite que eu trago hoje, nessa interpretação do camelo e o fundo da agulha, é que nós sejamos pessoas de coração humilde, que dobramos a nossa coluna, para passar para o outro lado da terra nova, da terra da promessa, da nova Canaã. Que nem o dinheiro, nem pessoas, nem nós mesmos, nem o poder, nem nada nos impeça de passar. E o que Jesus ensina é, se tem algo que é mais importante no seu coração do que o Senhor Deus, então isso vai te impedir de ser humilde e dobrar sua coluna. No caso do jovem rico, o que o impedia e é o que impede a maioria de nós são as coisas materiais. A sua casa, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu salário, o seu carro. Sempre nós colocamos essas coisas em primeiro lugar do que as coisas do Senhor. Mas se outra coisa o Espírito Santo trouxe para você como algo que te impede de dobrar a sua coluna e passar para a nova terra, então que você ore ao Senhor e peça coragem. Para não fazer igual o jovem rico, mas abrir mão disso e poder seguir Jesus. Porque Jesus não só dobrou a coluna. Ele se quebrou inteiro naquela cruz. Eu imagino que a, o fundo da agulha que tem esse formato, em algum momento teve formato de cruz. E a partir dessa cruz, nós somos capazes de sair desse plano, desse pasto, desse lado da cerca de cá, desse mundo, e passar para o mundo espiritual depois dessa cerca, depois desse fundo da agulha. Então, seja camelo, seja boi, seja pessoas ricas ou é, soberbas, não vão passar. Pelo buraco da agulha, não vão passar pela porta tile, não importa. Então, se seja um nó, esse nó vai te amarrar naquilo que você está idolatrando e não vai te permitir ser solto e livre na presença do Senhor. Se for uma porta, essa porta vai estar tá fechada e você não vai conseguir ter acesso ao outro lado daquela situação, porque você vai estar tá trancado ali por chaves que te... te... te trancam, te prendem naquilo que você acha que é mais importante do que o Senhor. E se realmente for uma cerca, né, que eu acho que pode ser tudo isso, porque não? É entender que camelos, assim como nós, precisamos de cuidado, temos o nosso próprio tempo de caminhada e muitas vezes estamos no deserto, mas o Senhor nos fala que apesar de 40 anos no deserto, existe uma terra boa que mana leite e mel para que nós estaremos. E apesar de que Jesus passou 40 dias no deserto, depois ele conquistou toda a honra e toda a glória nos céus e na terra. E apesar de todos os camelos também viverem no deserto, vai chegar um momento onde, porque para Deus nada é impossível, Ele também, nós também passaremos pelo buraco da agulha. Amém? Que o Senhor te favoreça.